Tá cansada de fazer dieta? Já tentou todos os meios e mesmo assim não conseguiu emagrecer? Eu te convido a conhecer o um método exclusivo e eu, nutricionista Priscila Teixeira, vou estar na revista Bem-Estar na capa e também com a matéria para contar um pouquinho mais sobre o assunto. Não percam!